Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal de Arte Cirúrgica e Cirurgia Plástica na Internet. Eu sou o Dr. Gustavo Moreno, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da American Society of Plastic Surgeons. Hoje vamos falar sobre como escolher um cirurgião plástico. Porque da escolha de um bom cirurgião plástico depende o sucesso da sua cirurgia. A primeira coisa que você tem que fazer é ir no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e procurar saber se esse médico com que você quer se consultar realmente é cirurgião plástico. Isso é uma coisa muito importante. Ah, porque tem por aí um monte de gente se apresentando como cirurgião plástico sem ser. Existem pseudo-sociedades por aí que foram criadas por alguns médicos para formar médicos como cirurgiões plásticos, mas sem uma formação rigorosa em tempo integral, como acontece nos serviços credenciados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós Fazemos uma residência de 3 anos em cirurgia geral e depois mais 3 anos em cirurgia plástica. Isso é um longo caminho. Esse longo caminho garante que a gente tem a formação mínima para poder lhe oferecer uma cirurgia plástica com qualidade e segurança. A segunda coisa que você deve fazer é verificar já na consulta se o médico realmente lhe apresenta o procedimento como ele deve ser. Não existem cirurgias e procedimentos que não tenham risco nenhum. Então, se o médico lhe falar, não, tranquila, tranquilo, não tem nenhum problema, não tem nenhum risco, oh, oh, oh, oh. isso não é verdade, gente. Toda cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, tem risco de complicações. Tem risco de complicações inerentes a todas as cirurgias, né, o procedimento cirúrgico anestésico, e tem riscos da própria cirurgia. Isso tem que ser muito bem esclarecido para você na primeira consulta. Logicamente, depois vem um termo de autorização de cirurgia, mas isso é uma etapa posterior. Você também tem que verificar se o hospital ou clínica em que você vai se operar reúne as condições mínimas suficientes recomendadas pela Anvisa para fazer a sua cirurgia plástica. Não é necessário que o hospital ou clínica tenha UTI. O centro cirúrgico ele tem que contar com toda a infraestrutura necessária para a sua cirurgia. Não é indispensável que o hospital ou clínica tenha é, ofereça internação, mas é bom. Imagina que você fez a sua cirurgia, está lá na sala de recuperação e você não se sente em condições de ir para casa. Aí vão lhe dizer, não, mas você não pode ficar internado aqui porque não tem lugar. Você acha isso legal? Acho que não. E por último, não se deixe levar por isso aqui. Ó. Todos sabemos que estamos numa situação difícil no Brasil nesse momento, mas o preço não é o mais importante. Todos os cirurgiões plásticos que temos uma formação e investimos na nossa carreira, temos um preço que é mais ou menos é, similar. Então, desconfie de valores excessivamente baixos para uma cirurgia. Então, por isso, eu recomendo que faça três orçamentos. Procure três cirurgiões plásticos, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pondere. Avalie como foi a consulta, se o médico lhe esclareceu adequadamente sobre o procedimento, sobre os riscos e possíveis complicações, se ele lhe apresentou um hospital adequado para você fazer a sua cirurgia. Também avalie os resultados que o médico lhe apresentar nas fotografias, na privacidade da consulta. Veja se os resultados dele são bons e, por último, decida com quem vai se operar. Desejamos-lhe muita sorte na sua cirurgia e que o médico escolhido seja o melhor para você. Tenho certeza que se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cumpre com os requisitos mínimos para lhe operar com qualidade e segurança. Um abraço. Tchau.